Estamos aqui na 25ª AgriShow, neste ano nós estamos completando hoje na Jato com 70 anos e trouxemos aqui para apresentar alguns conceitos e tecnologias que nós já estamos incorporando no nosso portfólio de equipamento. E aqui hoje, nesse espaço, que a gente está chamando de espaço de inovação, nós trouxemos vários conceitos e também as tecnologias. Então partimos de bicos de pulverização, toda a parte de depois a parte de controladores por exemplo a válvula tecnologia a válvula PWM tá é uma é um, um um produto que é um conceito mas que nós visamos aí uma tecnologia disponível aí é, nos próximos anos assim dentro do desenvolvimento da empresa mas a válvula basicamente ela faz todo o contro controle por modulação de pulsação então ela vai trabalhar com 30 Hz de frequência de abertura, que são 30 vezes por segundo. E dentro disso, a modulação ela vai relacionar a, o tempo de abertura e fechamento dela diante da relação de velocidade. Isso mantendo o volume, a característica de, dos bicos e de tamanho de gota, pressão do sistema, também mantendo, mas mantendo a maior qualidade e precisão da aplicação. Tá? E diante disso, com as nossas barras de pulverização cada vez mais é, tendo o tamanho né, sendo aumentado por maior capacidade operacional, é, a válvula PWM ela consegue também correlacionar a velocidade em curva e compensando o volume aplicado para que seja o homogêneo possível dentro do já é, esperado pelo agricultor quando ele define o volume ideal de aplicação para ele controlar melhor, aplicar o, o depósito de produto né? é, em sua lavoura. Diante do conceito tecnologia PWM, nós temos também o Spot Spray, que é um sensor que vai fazer a leitura né? da, da planta né? e vai aplicar em seguida somente onde a planta ficará presente. É um conceito que a gente visa aí no manejo de plantas daninhas, né? Hoje nós temos desafios aí com plantas daninhas resistentes. E muitas vezes dentro de uma área, o mapa, né? Assim, a distribuição das plantas daninhas, ela não é 100% da área. E a tecnologia Spot Spray, ela visa então aplicar somente onde a planta estiver presente, fazendo um controle aí com efici eficiência e com custo-benefício, é um cooperacional que visa também a redução de um produto numa área onde não existe planta, a gente não aplicaria. Então traz economia, traz uma relação ambiental também, porque a gente não está aplicando em lugar que não necessita, e traz os princípios de tecnologia de aplicação, que é a dose certa, no momento certo e na quantidade correta, aí, com precisão e qualidade. Dando seguimento no espaço inovação, nós vamos ter também a linha Ótimes de, de agricultura de precisão, que são produtos que nós temos lá, GPS, como o Omni 700, o Omni 500. Temos também a parte de informação, que é a telemetria, que são informações extremamente importantes e necessárias para o agricultor gerenciar aí toda a aplicação. Tá? E aí nós temos, depois disso, a possibilidade na, de simular isso no, numa gabine simuladora de pulverização. Isso vai poder ter uma realidade ali bem próxima simulando a aplicação em, é, em um mundo virtual aí como se fosse um, um simulador mesmo. Tá? E depois para fechar o Espaço Inovação, nós temos toda a parte de adubação e distribuição de fertilizantes. que Nós temos dois modelos, Uniport NPK 5030 e também o Telos 10.000, que são dois produtos que vêm aí para complementar o processo produtivo aí de distribuição de fertilizantes daí então esse é o nosso espaço de inovação e estamos aí esperando os nossos visitas agricultores para a gente poder conversar e trocar algumas informações sobre essas tecnologias